Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, meu nome é Emerson Paranaguá E você está assistindo mais um diário do Detox Que eu ainda não sei como vai se chamar Mas aparentemente é isso Hoje é o primeiro dia do Detox é... Se você não sabe o que está acontecendo, volte a um vídeo atrás Que eu falei Vou deixar ele também no link aqui abaixo E vou deixar, tentar deixar os outros também ou uma playlist sobre isso Eu vou fazer um detox devido à saúde Eu tô com um problema no fígado E devido a uma mudança pra me movimentar nessa vida Porque já deu, né? Já deu Tô fazendo um ovo ali porque Devido a o detox ser é bem forte Eles pediram pra eu fazer, adicionar uma proteína também logo pela manhã Pra que meu organismo consiga... Eu eu conseguir trabalhar e não se esforçar tanto. Uma, uma coisa é, eu não posso passar as informações daqui, eu posso comentar as coisas durante os próximos dias, durante os dias, mas eu não posso passar essa receita ou esse guia que eu tô fazendo por, por conta de, dire, de direitos autorais e por conta de ser um serviço que não é meu, né? Eu só estou fazendo. Eu vou separar as coisas aqui e aí eu vou mostrar para vocês Uh, como que vai ser feito, mas eu não posso em si passar Tá bom? Tá bom vamos. Então primeiro a gente vai começar com um punhado Um punhado de couve Então é um pouquinho mais que isso Aí a gente vai usar um limão inteiro Esse é um limão siciliano tá um punhado de Se Eu não sei se é esse, essa quantidade Eu não descasquei abacaxi, então... Eu tinha alguns aqui e vão ter que ser esses mesmos. Então duas colheres de sopa de luno dourado, que é linhaça dourada. Duas. Novamente, se você tiver alguma dica de como armazenar essas coisas, deixa uma sugestão aqui. Pra não fazer bagunça, sabe? Que a gente vai usar. Ontem eu fui no shopping, né? Então a gente vai usar 250 ml de. Água de coco, lembrando que a gente mora na colônia. E água de coco aqui deve ser falsa. Não deve ser verdadeira. Uma colher de chá de alça. Açavrão. Aí eu também comprei isso. Olha. Será que isso é um chá? Ou menorzinho? Nunca saberemos. Colher de canela. Então, esse treco aqui, ele tem... Nunca saberei. Acho que ele tem 600ml, então vamos medir. Vamos colocar aqui. Ele é ml de suco. Então, vamos tomar o meu primeiro. Vamos só experimentar o primeiro, e aí eu vou tomar fora da câmera, mas eu queria que fosse num ambiente um pouquinho melhor. E a bateria vai acabar. Hum. Por conta dessa água de coco, eu acho que ser ruim. Eu não sinto muito o gosto dela. Esse bastante gosto do, do limão Que fica engraçado Misturado com a, a, a salsa, né, que é o coentro hum, interesting Então tá, vou trabalhar Depois eu volto aqui pra falar mais um pouquinho Eu tenho exatamente 11 minutos para voltar para o trabalho Então vamos lá Então a receita de agora Receita não Mas a recomendação é agora São três punhados de alface vários alfaces <risos> uh, duas cenouras médias então eu comecei a ralar a cenoura e aí eu parei de ralar <risos> porque eu aguentava mais aí depois uma coisa que eu pedir pra eles tirarem pra ver se eu posso, é tomate eu, tô tudo aqui. eu não gosto de tomate eu nunca gostei quando eu como eu tenho que comer assim, ó Tão vomitando. Cabeludinho, é então ficar Endro aqui. Mas Endro é muitos Endros. Meu Deus. Agora, o próximo. Uh, punhado, um abacate inteiro. Então, tamanho do abacate. azeite, duas colheres. Uma colher de sopa de azeite. Virgem. Não pode ser um virgem. Aí, essa virgindade uma colher, aí a gente vai fazer isso Acho que... ui, já quei fora meu Deus, o, a... o azeite é caro em Malaya compraram o sal só que aqui não fala quanto de sal mas então não vou colocar muito bem um pouquinho, já tá bom, né? tem mais um tomate aqui? eu não gosto Dei. um pouquinho, um pouquinho é de comida você vai comer isso aqui, você acha que eu vou jogar bastante em cima dos tomates porque eu não, não gosto deles. E aí o que eu vou fazer? Vou já juntar e jogar essas coisas fora pra não ficar baguncinha, né? Vai, vai Aqui, ficou assim, e agora eu vou comer porque eu estou com fome. Não tô com tanta fome, mas eu nunca fico assim, tipo, geralmente eu tomo café e tal, mas aí já é quase duas horas, então já tá na hora de comer uma cozida. Mas o que, que eu queria gravar aqui? É, depois do almoço eu comi realmente aquele, aquela bacia, tá aqui ainda, eu né? não fui jogar isso aqui, geralmente eu uso pra colocar... Eu uso pra colocar geralmente salada mesmo Quando eu faço alguma coisa com salada e tal É bastante, só que tomate pra mim Não dá Não gosto de comer tomate Eu vou persistir Porque eu sou persistente Eu sou persistente Mas tomate eu não gosto E pra mim dá em jogo, sabe? Tomate. Então é isso Eu tô aqui Uh, trabalhando, então eu não posso ficar mostrando muita coisa sobre o meu trabalho porque eu trabalho para um banco. Então não posso ficar. Eu fiz um delineado enquanto minha irmã estava conversando, enquanto eu tava trabalhando aqui. Então eu não posso ficar mostrando a tela, essas coisas assim. Então basicamente eu trabalho para um banco e é isso. Eu posso ficar falando sobre isso. Que é uma base que eu passei um pouquinho assim no rosto, um BB cream. E sobre base, falando nisso. Eu, tenho, eu gosto muito desse tipo de BB Cream. Eu para as minhas irmãs quando eu fui o Brasil. É muito bom. Ele é levinho, não é bom, assim, mas ele quebra um bom galho e é bem confortável no rosto. E aí é isso. Tô aqui, meus amigos vêm depois aqui e eu tento mostrar mais um pouco. Quando eu estiver em casa, não vai ter muito conteúdo além da comida, então fica meio chato só ficar falando. Tá? Então tá bom. Até mais tarde. Bom, ainda estou aqui com os meus amigos. É, tem que, estamos bebendo chá gelado. Não tem conteúdo para hoje. <risos> Ai, puta que pariu! Aquela ali veio pedir assistência do Service Desk, Você aqui veio fazer uma make, tá escura. Muito escura. Tá um pouco. Hum, cheiro sim, cheira. Assim, cheira. Tá canela é fica também. E o que mais? Pimenta preta e vinagre. Nossa, pimenta preta não muito é. suco. Mas é. tá, vai morrer. E então, essa aqui é pra quê? Tá caído, caiu. Ah, ele só liga se eu lucrar isso aqui ah. não vou fazer o teste aí agora, claro a já é assim e é isso no caso um chazinho gelado, chás pode, águas pode então é isso Amor. Uh. eu virei comprar castanhas de caju Pra colocar aqui Que eu não sei Por que, que eu não comprei Primeiro que eu tenho que voltar no mercado pra comprar Então tá Então talvez seja o último episódio Ah, aqui eu tô fazendo Ui, tem bastante gosto de pimenta Aqui eu tô fazendo, Ah, esse é o meu nome da Vi Eu tô fazendo batatas Porque à noite é pra eu comer carboidratos E o suco Então são cento... 150 gramas de batata Com suco então é isso. Depois disso, eu vou já postar o um vídeo hoje na internet. Então, até amanhã. Tchau. Um tchau. Tchau. <risos>